Fala galera, o vídeo de hoje eu vou explicar direitinho como a gente transfere o dinheirinho do Brasil pra cá, pra Espanha. Mas antes dessa explicação, deixa aquele likezinho maroto. Se você não é inscrito, se inscreve, aperta esse botãozinho vermelho. Ajuda a gente a completar 20 mil inscritos. Que tá chegando, tá chegando, tá quase, quase em cima já, hein? Vai ajudar muito a gente. várias perguntas referente como nós transferimos o nosso dinheiro. Eu vou contar duas histórias, a forma que nós transferimos e a forma que hoje em dia nós transferimos. Quando eu e a Fran estávamos no Brasil ainda, a gente fez a forma tradicional para trazer o dinheiro. Nós fizemos a transferência de câmbio, né? tipo pagamento do câmbio, a gente trouxe uma parte de dinheiro na mão e uma outra parte e um cartão pré-pago que a gente fez até na Decoval. Eu não sei se todo mundo conhece a Decoval, mas é bom dar uma pesquisada aí. É bem legal, uma empresa pelo menos de confiança. O problema desse cartão pré-pago é que além das taxas cambiais, IOF, todas as, as taxinhas né, que nós já sabemos que existem, pelo fato do, da gente utilizar o cartão pré-pago, tem uma taxinha a mais ali. A vantagem do cartão pré-pago é que você tem total segurança e você não carrega aquele dinheiro na mão. Imagine, você vem pra cá com um dinheiro tão suadinho e você perde esse dinheiro no meio do caminho. Coisas acontecem, sabe? Então é, é perigoso. Então a gente optou pelo cartão pré-pago. Perder um pouquinho mais de dinheiro, mas ter segurança. Até porque se eu perco o cartão, eu poderia solicitar uma segunda via, pagar ali 10 euros pelo novo cartão, mas saber que o seu dinheirinho está seguro, sabe? Então a gente utilizou dessa forma para trazer o nosso dinheiro. Só que depois da gente estar aqui, acabamos conhecendo uma outra ferramenta, que se chama TransferWise. O que você necessita ter é uma conta de destino. Então, se você está no Brasil, você precisa ter uma conta aqui no exterior. Caso você venha para a Espanha, na Espanha. E a conta não necessariamente necessita ser sua. Que nem se eu soubesse dessa ferramenta, quando eu estava no Brasil, eu poderia ter transferido esse dinheiro para a conta da minha irmã. O do meu cunhado, ia ser uma mão na roda e a gente ia trazer uma graninha a mais e esse ia fazer toda a diferença pra gente aquela cordinha no, no pescoço que a gente tava, sabe, pra economizar aquele dinheirinho a gente não ia tirar ela, mas a gente ia dar uma folgadinha nela que tava ali, é bem justinha ah, e uma outra coisa muito legal também é que não necessariamente você precisa transferir dinheiro do Brasil pra Espanha ou pra qualquer lugar do mundo você também pode transferir de qualquer lugar do mundo para o Brasil principalmente se você quiser mandar um dinheirinho pra manhinha e como vocês sabem que eu e a França somos econômicos, nós também queremos ajudar a vocês a economizar um pouquinho e trazer um pouquinho mais de dinheiro. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. É só você entrar aqui no canal Simbora, escolhe o vídeo que você quiser. Eu vou clicar no último aqui que tá da hora. Ó. Deixa o lequezinho, como diz a véia. No vídeo é só... Bom, gente, eu tô explicando isso para as pessoas que não sabem o que é a descrição. Eu sei que boa parte sabe, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não sabem. Então, por isso que eu tô mostrando dessa forma. Chega aqui na descrição, ó, mostrar mais. Você vai ver aqui, ó, um, dois, três. Geralmente tá no terceiro ou no quarto link, ó, transferências internacionais. Clica nesse link, vai abrir uma nova janelinha e olha a magia do negócio. Ó, você vai ver aqui, ó, que tá o nome da Fran, tudo direitinho que este é o link do Simbora. A vantagem desse link é que a sua primeira transferência vai ser gratuita até o valor de R$ 2.100. Reais. Gente, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. Se foi em 2017, 2.100, se foi em 2018, eu não sei qual é o valor, se foi em 2030... Bom, se foi em 2030, deixa um like também, moleque. Eu vou estar vovô já, quase, mas deixa o like. É só chegar aqui, colocar o dinheiro que você quer transferir, que é a moeda brasileira, e a moeda que ser qual, para qual você quer transferir, que é o euro. Ó, e coloca o valor. Ó, vou, vou transferir o valor que eu quero gratuito até, ó. Você percebe que aqui, olha o valor que cobrou de transferência, não cobrou nada, foi zero. E olha o valor que vai ser transferido para sua conta: 601,46 euros. E aí, depois disso, é só clicar em começar, vai ser gerado um boleto. É só você pagar e vai ser transferido para a conta de destino. Como eu não quero deixar dúvidas para vocês, porque o simbora é para tirar dúvida, não é para deixar dúvida. Eu vou mostrar como eu faço e eu então vou fazer a minha transferência do mês neste momento só para vocês verem como é o passo a passo, beleza? Para facilitar de verdade para vocês. Eu já estou na minha na minha área de transferência, então deu 300 reais, eu vou transferir para cá. Você percebe que aqui ó a taxa da, da comissão do transferwise vai dar 10 reais. O valor total que eu vou receber aqui na minha conta vai ser 83 euros e 6 cêntimos E aí a gente clica em continuar Nós vamos ter aqui ó Tá vendo essa carinha maravilhosa desse casal lindo? Essa aqui é a nossa conta já cadastrada Agora se você quiser enviar esse dinheiro para uma outra conta É só você clicar aqui ó Outra conta Eu vou transferir pra gente É só clicar nessa carinha linda E vai Confirme os detalhes de transferência. Então aqui ó, tá 83 euros, é, deverão chegar dia 15 blá blá, blá, blá, blá, blá, o nome da Fran, o nome do banco que vai ser transferido. Depois disso, clique em confirmar. Quando você clicar no próximo passo, é só você solicitar o boleto. Ó, agora baixar o boleto. Sua transferência foi iniciada. Pronto, agora é só você abrir o boletão. Aí é só você pagar o boletão e esperar até a data da compensação e depois sacar o dinheirinho lá na sua conta bancária. Então essa daí é a nossa dica de hoje, espero que tenha tirado muitas dúvidas da galera aí, que tem sempre perguntado pra gente como a gente faz pra transferir, como nós transferimos o dinheiro. Espero que a explicação tenha sido muito clara, mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não tem problema nenhum. Se você tem alguma outra forma de transferir dinheiro, é claro, eu e a frente não tem conhecimento de todas as ferramentas, então deixa aí nos comentários também se você conhece alguma outra ferramenta tão boa quanto essa, Antes de você realmente formalizar uma transferência, faça uma pesquisa de mercado. Vá até a casa de câmbio, é, verifique se um cartão pré-pago realmente está valendo mais a pena do que a transferência pelo TransferWise ou tenta outras ferramentas. Mas eu tenho certeza que o TransferWise vai ajudar a você economizar muito, assim como eu e a Fran, neste momento, estamos economizando, tá bom? E para você economizar, não se esqueça: clica no nosso link na descrição do vídeo, porque a primeira transferência é de graça. Claro que é até o valor de R$ 2.100, reais, pelo menos. Até essa data, beleza? Então, galera, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Deixa aquele likezão maroto, ajuda muito a gente no canal. Se inscreve no canal 20 mil inscritos está chegando. Então, se você quiser mais dica, ajuda a gente a crescer e não deixa de se inscrever. Um grande abraço, muito obrigado, é nóis e simbora!